Eu apenas ouvi e vi perfeitamente a aparição. Então ela disse, não tenha medo, porque eu sou a mãe de Jesus. Eu acredito que este é o provo principal as mensagens de Nossa Senhora, que Nossa Senhora está aqui. Nós estamos no município de Anguera, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. É uma região do sertão da Bahia. Aqui o homem nativo, o sertanejo, vive da agricultura e da criação de pequenos animais. Mas é exatamente aqui, neste pedaço de mundo que parece que foi esquecido, desprezado, que está acontecendo uma história de grande fé em Deus. Olha, a primeira aparição aconteceu no dia 29 de setembro de 1987. Era uma terça-feira, como hoje. Comecei a não me sentir bem, porque eu tinha um problema de saúde naquela época, já. eu por ser de uma família católica e devota de Nossa Senhora, então rezava e pedia que ela me desse a graça de ficar curado, ou seja, pedisse a Jesus a minha cura. E foi exatamente nessa hora que eu vi uma jovem de aproximadamente 20 anos, cabelos pretos, olhos azuis da cor do céu, Estatura mediana, de uma beleza incomparável, indescritível. Ela parou à minha frente, olhou para mim e disse, eu vou te ajudar. Mas aí veio a segunda aparição, que ocorreu dois dias depois, da primeira, aqui dentro de minha casa, no quarto das minhas irmãs, irmãs. Mas o que de fato ocorreu naquela noite, na segunda aparição, foi o seguinte. Ela disse, é, pediu, melhor dizendo, que nós rezássemos em família. Ela deu uma mensagem e pediu que não fosse divulgada e mandou que fosse um encontro do sacerdote e disse que voltaria e sumiu assim a terceira visão a aparição ocorreu onde hoje está a cruz né quando eu girei o corpo para voltar para casa eu senti de perfil assim de lado um clarão quando eu olho aquela mesma jovem estava lá em pé aquela mesma jovem que eu já tinha visto por duas vezes de pé dentro daquela luz e pisada sobre uma uma coisa bem clara que hoje eu digo que é uma nuvem branca e senti como uma força que me fez cair de joelho. Então, ajoelhado à sua frente, eu não conseguia falar nada. Eu apenas ouvi e vi perfeitamente a aparição. Então ela disse, não tenha medo, porque eu sou a mãe de Jesus. E vim do céu à terra para ajudar os meus filhos, os que precisam do meu auxílio. Disse a mim que eu estava curado. Que eu não teria mais aqueles desmaios que vem sofrendo. E que eu voltasse naquele local todo sábado pois ela voltaria e deixaria mensagem de paz, de amor e de conversão para a humanidade. É claro que a notícia se espalhou. E a Fazenda Malhada Nova começou a se transformar num templo de orações, de cultos e principalmente de muita esperança para fiéis das mais variadas regiões, dos mais diversos estados do Brasil. As visões sempre acontecem durante a noite. É um momento de muita concentração. Os fiéis ficam numa impressionante expectativa. Essas mensagens são, digamos, apelos de conversão. Se resume em apelos de conversão à humanidade, né? O que é preciso para o homem se converter? Aí ela vai e nos pede. Eu lembro da primeira mensagem quando ela disse é, muito sobre o amor. O homem precisa amar. O homem precisa abrir o coração para Jesus para que o amor enraíze em seu coração e que ele possa amar os outros também. Amando, tendo sua vida de oração, quando nós abrimos o nosso coração, como ela, como ela nos pede, para rezar, o homem quando ele se coloca diante de Deus em oração, ele começa a, a entrar em sintonia com Deus. Primeiro. Eu digo sinceramente que seria difícil para eu como um padre, não sendo teólogo, para fazer esses mensagens. Eu não podia fazer isso. Na hora que Nossa Senhora faz. Para muitos fiéis, a Fazenda Malhada Nova se tornou mais que um local de orações. Eles garantem que foram beneficiados com milagres. Depois que eu vim aqui em Anguera, aí eu o tempo que eu, eu pude vir aqui, eu puxando de lado, que eu não pegava, não pegava nada, não, lá, lá, do lado direito, não. Pegava a boca era um pouco torta, a mão eu não conseguia segurar nada. Mas eu vim aqui, três dias que voltei daqui, pedi a Nossa Senhora, né? Ela disse que não curava mais, que as graças que ela pudesse. E o pai, o filho dela desce, ela ia ver quem merecesse, ela ia pedir para que, quem merecesse. E ele dava aqueles que fosse merecido eu recebia as graças. Então, acho que eu recebi as graças dela, porque eu pedi, Deus deu as graças a ela, né? Deu para mim que com três dias que eu vim daqui, tive um sonho, quando eu acordei de um sonho, eu estava quando estou aqui. Tem sete anos, estou completamente curada. Eu não sinto nada de dor, nem, nem nada do mundo. Eu tenho um câncer que já estava, deu 60 dias de vida, só deu 60 dias de vida. Eu, alcoolismo. e chegando a perder o controle mesmo sobre minha vida. Eu, eu... E depois disso aí, me minha... vontade. O meu desejo por desapareceu completamente. Eu tive com a medicina e eu não conseguia engravidar. E aqui em Anguera, no dia 29 de setembro de 1994, eu escutei a voz de Maria dizendo que eu não precisava mais chorar. Shiva estava grávida do nosso primeiro filho, parido, que é Márcio Gabriel. Depois dele nós tivemos mais uma filha, se chama na Sara. Hoje temos uma família com quatro filhos. O milagre. É possível quando a gente tem fé. A fé é como que uma porta que se abre no coração para a graça de Deus penetrar. Então quando o homem tem fé, ele tem Deus. E quando ele tem Deus, ele tem as graças que ele precisa.